E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga! Olá, amigo! Chuvas, trovoadas, temporais que podem ter até a queda de granizo. É, frente fria chegou, ela não tem frio, mas tem muita nebulosidade e umidade e também se junta às áreas de chuva que são formadas pelo calor durante a tarde. Tudo isso junto e misturado não dá outra. É chuva temporais, durante a tarde à a noite também. De vez em quando, uns períodos de melhoria, principalmente pela manhã, com aberturas, as nuvens são altas, mas elas vão se incorporando aí à formação de cúmulo nimbus, que é aquela chuva pesadona que à tarde vai acontecer isoladamente por todo o estado. E em alguns lugares mais concentradas pode também acontecer na capital, no litoral, Vale do Paraíba, com maior intensidade. Por isso, é guarda-chuvas à mão, e precaução. Grande abraço a todos.